Nós somos a família do falecido Frei João Batista, nós somos aqui de Itabaí e queremos dar, tentar responder à pergunta da qual nos foi feita. Alegria de ser da mãe, de ser mãe dessa grande fraternidade, hoje estar com mais de 100 freis. Mãe, dê uma resposta aos nossos freis. Eu sou uma mãe muito feliz por ter vocês, Frei, como meus filhos. Eu sempre, a minha vida foi franciscana, mas eu não conhecia a vida de São Francisco. Depois que o meu filho entrou na vida religiosa, eu pude entender e compreender melhor a vida franciscana. E hoje, quando eu entreguei meu filho a Deus... Vocês, Frei, ficaram meus filhos muito queridos. E vocês me deram muita força no momento que eu mais precisava. São parte Hoje família. ainda vocês continuem me dando essa força. Eu me sinto muito forte ao lado de vocês. Eu continuo sempre rezando, pedindo a proteção de São Francisco para que aonde você esteja, vocês sejam muito abençoado, Que vocês são os meus filhos. Muito amado, eu quero dar um abraço bem apertado, aonde você estiver, receba o meu abraço e você mora no meu coração.